A essa altura você já deve ter assistido ao nosso episódio em Bagan e percebeu que ficamos fãs incondicionais da bicicleta elétrica como a melhor maneira de explorar o lugar. E convenhamos, né? É uma experiência única poder pedalar livremente entre vilas, animais e templos, muitos templos. A zona arqueológica de Bagan é servida por uma estrada principal, asfaltada e em condições bem decentes, e um emaranhado de caminhos de terra, às vezes batida e às vezes bem fofa. Ou seja, bicicleta tem que ser elétrica, ou então você simplesmente vai ter que empurrar a sua. De fato, a bike vai te deixar exposto aos temperamentos do tempo. A gente chegou a pegar a chuva e sol de lascar em questão de minutos. Sim, o carro te protege disso tudo, mas também te isola e te blinda dos sons, do vento, do cheiro e dos sorrisos. E te priva de voltar para casa com ainda mais história para contar.